Oi, meus amores, tudo bem? A crase ela é sempre uma loucura né? na cabeça do estudante ou na cabeça de qualquer pessoa que resolve escrever e aparece um A, já dá um, dá um choque na hora de realidade. Mas olha só, vamos decorar algumas, decorar, aprender, não esquecer algumas situações. Um, a você, antes deste pronomezinho de tratamento tão bonitinho, tão educado. A você. Chai, vai crase ou não vai? Não. Antes de você, não. Vai crase. Regra, então, parabenizar você, por exemplo, não vai crase. Não vai crase nunca, Chai? Não. Não vai crase nunca. Anota, tatua, faz alguma coisa. A você não tem crase. Combinados? Beijo.